Ah, faz quase cinco anos que eu trabalho de madrugada e acordei essa hora. Será que eu perdi a hora da estreia do Balanço Geral? tranquilo, vamos embora, que hoje é minha estreia. Nossa. O que é isso? Onde eu estou? Oi, <risos> sensacional, sensacional, adorei, vamos lá. <risos> coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar a vida das pessoas que estão ali embaixo. É isso que a gente vai fazer, que a gente vai cobrar, para que as soluções apareçam, para que as pessoas consigam viver de forma digna ali embaixo. É isso que elas querem, elas querem, elas querem viver bem com as famílias delas, querem ir para o colégio, levar os filhos, voltar para casa com segurança. Não ter que passar em calçada com buraco. Não ter que sofrer em dia de chuva para pegar um ônibus. Ali embaixo. Olha lá, aquilo ali. Aquilo ali não pode ficar assim, não. Aquilo a gente vai cobrar. Sensacional, o que a gente viu lá de cima é muito lindo, cidades maravilhosas, mas coisas que precisam mudar, que precisam melhorar. É o buraco na rua, é a obra que não termina nunca e que aí tem o um entulho na frente da calçada, o caminhão do lixo não passa, as pessoas não conseguem caminhar. Mas olha, tá na hora do balanço geral, vamos lá minha gente, vocês vêm comigo, vamos lá, vamos lá. Achei que um a cavalo, olha que carrão! Que coisa, hein? É. Sensacional. Vamos lá, meu amigo, atrasadíssimo para a estreia do Balanço Geral. A é quarta vez, por favor. Valeu, obrigado. Vai nesse estúdio, não É. é. Cheio, estou de volta e atrasado para apresentar o balanço Samuel Vettori no ar em 3, 2, 1 Olá, muito bom dia, gauchada amiga deste Rio Grande do Sul Eu estou de volta, eu voltei para essa casa querida Está começando um novo Balanço Geral Um programa cheio de informação e prestação de serviço Tudo o que tu tens que saber vai passar por aqui o time da Record TV não para de trabalhar para te deixar bem informado. Vamos ajudar na formação de uma sociedade livre e mais justa, sem medo de dizer a verdade. Aqui, tu vai ter um posicionamento firme contra o racismo, o preconceito. Vamos cobrar soluções de problemas que precisam ser resolvidos. Vamos colaborar, apontando caminhos para melhorar a vida das pessoas. Aqui está garantido o espaço para o contraditório, claro. A gente vai se divertir muito por aqui também. Eu quero ser a tua voz. Meu nome é Samuel Vetore e a partir de agora é comigo. E já vamos direto para uma reportagem exclusiva. Você vai acompanhar agora imagens de assaltos a bancos aqui em Porto Alegre e Canoas, na região metropolitana. Balança a reportagem.